21 objetos ou coisas para tirar de casa imediatamente É normal acumularmos itens em casa, mesmo sem perceber. O ideal é usar os fins de semana para organizar algumas coisas e reservar alguns dias ao longo do ano para fazer uma faxina mais completa. Nos inspiramos na lista de Pure Wow e selecionamos 21 itens que você pode e deve tirar de casa imediatamente, jogar fora ou doar para quem precisa. Mas antes de começar vou lhe pedir que deixe a sua curtida, deixe seu like para que o Youtube leve nossa mensagem a novas pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado de novas postagens. Compartilhe este vídeo no grupo da sua família, compartilhe com seus amigos e com o maior número de pessoas que você puder. E também nos seus grupos das redes sociais. Paz e bem para você. Vamos começar então. Na cozinha. Potes sem tampa, tampa sem os potes e potes que você não usa há meses. Vamos ser honestos, você não precisa de tantos potes assim, precisa, Garrafas de bebidas que você ganhou e nunca tomou. Fim do ano é uma ótima hora para usar essas garrafas. Se não, doe ou presenteie alguém. Sachês de molhos, aqueles sachezinhos de maionese, mostarda, né, ketchup que vem com o seu fast food. Sabe, né? Aqueles que vieram com a comida que você pediu em agosto. Né? Jogue fora. Eletroeletrônicos que você não tocou no último ano. A menos que a sua resolução de ano novo seja tirar todos eles do armário e colocá-los em prática. Não tem mais espaço para eles na sua cozinha. Comida congelada acumulando no seu freezer. Vai usá-las em alguma receita de fim de ano ou vai comê-las nos próximos dias? Então, essa comida não é para você. Na sala e no escritório. Carregadores e celulares antigos. Não. Você não precisa deles, e não, provavelmente eles não custarão muito no futuro. Lembre-se de descartá-los no lugar certo. Aquele controle remoto que ficou perdido. Parou de usar? Jogou o respectivo eletrônico fora? Diga adeus também ao controle. Cabos que você não usa há anos. Falando sério, hein? você sabe para que esses cabos serviam? Revistas antigas. A menos que você colecione revistas. De uma forma saudável, claro. Não adianta acumular exemplares. Guarde-os favoritos e pense em como usá-los no decor de sua casa. Livros que não cabem em lugar nenhum. Você não precisa guardar todos os livros que possui. Repita o processo da revista e guarde-os favoritos, usando-os no decor de sua casa, da mesa de centro e nas estantes. Esse é pesado, hein? Fitas VHS. Esta dica vale especialmente para filmes. Guarde as gravações caseiras, mas com a condição de digitalizá-las o quanto antes. Recibos, cartões e papéis de presentes antigos. Atualize sua planilha de gastos e jogue o resto fora. Coisas no seu banheiro. Produtos que você não usa há meses. Vale para shampoos, condicionadores, cremes e outras pequenices. Se não vai realmente usar, jogue fora o doe. Sua escova sanitária. Hora de trocá-la por uma nova. Remédios vencidos. Não, a data de vencimento de um remédio não deve ser uma conspiração para você comprar mais. Substitua. Maquiagem vencida ou que você não usa faz tempo. Tudo bem ter maquiagem para usar em eventos especiais, mas sempre confira a data de validade e avalie se você realmente vai usar o produto. Qualquer tipo de amostra grátis, que você nem lembrava que tinha. Não usou? Joga fora. No quarto e no armário, no seu closet, sapatos que estão muito velhos, desgastados ou que você não usa há muito tempo. Dê para alguém que precise. Não acumule coisas que não vai usar. Isso desorganiza a casa e tem outras pessoas que precisam mais deles do que você. Vestidos de festa. A menos que você vá verdadeiramente vesti-lo de novo em algum evento realista, ele não precisa estar no seu armário. Peças com manchas que não podem ser tiradas. Já tentou várias vezes limpar, mas nada funciona? Hora de doar a peça. Último item. Meias muito velhas, encardidas ou furadas. Sério, você não precisa delas. Obrigado por assistir este vídeo e mais uma vez eu lhe peço que compartilhe com o seu grupo de família, nas suas redes sociais, que se inscreva no nosso canal, que deixe seu like e assine o sininho das notificações para que o YouTube entenda que este item é relevante para mais pessoas. E assim ele vai redirecionar o nosso vídeo. Muito obrigado, fiquem bem, paz e felicidade.